Câmera ação! Ah, Olha só, que caralho, nunca caralho, falei. Caralho, mano, o Springles tem umas lágrimas. <roda risos> <risos> o Springles é um unicórnio. <risos> ok, o Alan é um <risos> <risos> o Exodia. É, o Springles é. O Springles é MC que é, velho. o que, que é isso? <risos> Fala galera, beleza? Aqui é o Selbit, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é de Payday 2 com Alan, que é um Exodia, Springles. Ó, <risos> eita oh, tá, porra, é very hard. Caralho. Very hard. Mano. eu só, vou Eu ficar... falando, hein. Ó, oh, eu, sou, eu sou. Não, foi <risos> Da broca, eu cara que precisa... da bronca. Se precisar arrombar, é com quem, né? Arrombar é comigo mesmo, que eu tenho um. Oi? O Oi? Um quê? Não, agora fala tudo. Não, é uma brocadeira um bem forte. claro, é assim, uma... de... exato. Caralho, o que é esse que cara sei. de armadura aqui, meu Deus? Eu, eu vou ficar aqui fora. Caralho! Eu aqui fora, eu... Caralho, Caralho cara fora mano, o cara parece o um Iron Man, mano. Vamos! O Sérgio está de colete também, não pode. A gente tem pode? que pegar, pegar a broca no estacionamento. A broca é comigo, então eu tô indo lá, né? Como se Vamos lá, amiguinhos. Olá, gente! Tudo bem, Vamos, senhor né? Guarda? Tudo Peraí. Bem. Como é que tá o dia? Como é que tá ótimo também? Nossa, que dia bonito nessa Nossa, cidade. Nossa, um muito lindo, né? Olha só, mas olha parece, só que, que bem que feito. Fazer, velho. Parece que vai que vai, vai... Tem um é? de dúvida. Exato. Ó, tô pegando a broca para arrombar alguma coisa. Você podia esperar é a gente volta. bem junto, né, ô, ô Alan? Pera aí, ô! Você tá brocando... Você já tá arrombando já por trás e nem falou nada? Já sozinho, já acabou o jogo. Que absurdo! Acabou o jogo já. Caralho, que puta máscara esse Ah não, agora parece. Pronto, tô com a broca. Você botou aí? dá pra ver a câmera por aqui, ó. Sim, sim, invad... vai é, deixa máscara, eu ver, deixa eu ver, ver assim. deixa eu ver. Deixa eu botar a, mais, a máscara. Sair, Vou colocar vai. a máscara. Okay. Espera tô... aí, isso não é Steel Stealth, é? Não, é, no momento... Olha, né? tipo Five Nights at Freddy's, mano! É eu verdade, posso colocar é a máscara Five também? Agora, né? Ah, <risos> Nossa! <risos> Opa, eu não pude resistir. Caralho, que da hora, é velho. Seguinte, agora a gente tem opções de entrar, velho. Por onde vocês querem entrar? Ah, Mas, espri... ah, mano, vai ser muito difícil ser stealth, porque tem as câmeras e a gente tá. Tem... Eu, eu, eu, eu tô olhando o celular aqui. Como é que a tira a, a máscara? É. Como ah, que tira a, a máscara? Câmera. Calma, calma, calma. Alguém tem EMP? Não. não. Então eu vou ter não, que ser. É eu vou ter que tirar É, tem arma com só... Tenho. Destruída. Ah, então. Tem vamos alguém? subir, vamos subir. Vamos pro segundo andar. Vai. Vem, vem, vamos vem, devagar, vem, devagar. Vem. Alguém marca os caras. Meu Deus do você tem três caras. Como é que marca? É, então, você percebeu, olha só. como é que marca? Como é que mata? Eu posso, eu posso, <risos> Normalmente posso, você tem que atirar, posso atirar nas pessoas. Cuidado, curado, cuidado, cuidado, Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Foi você? foi, foi vocês, foi, gente? aí eu, eu Foi, foi, foi. É, gente, foi eu a posso a gente. fazer a volta, eu posso tentar eu posso fazer a volta e ver a câmera. Ficar olhando a câmera. Não, não, não tá de boa. É, ou você pode E agachado aí. ajuda em alguma coisa? Tem a câmera, câmera, tem câmera, tem câmera! Cadê? Entra. Puta que pariu. Cerca todo todo mundo. Caralho, cerca aonde? Ah, tocaram o alarme já, mano. Fudeu, velho. Fudeu? Acho que é porque eu tirei. Vai pro chão, porra! Seu cara, seu corno Vai pro chão, todo mundo! Vai, Vai, cara Vai pro chão morto, otário! Desculpa, já... vou avisar sua família depois, ok? Peço perdão pelo, pelo, por ter te matado. Você aí, palhaço. Vai pro chão, José! Peço José! Peço perdão. É Puxa! Oh, você não sabe? Você não era o cara que arrombava, seu é escroto? Arromba aí agora! Desculpa, tinha esquecido aqui, mano. Pronto! Olha a é minha broca aqui, não faz aqui, barulho, Olha que broca grande a sua? É sim, você não viu é quando ela gigante. começa a ficar animada ainda. Nossa, eu tô, tô querendo ver então, né? Vai enfiar no seu rabo. Agora Abriu uma sala. Por que tu? eu abri a sala? Eu não sei. Calma, tem a munição aqui escondida na, na, na. Ó, ó, ó. Beleza. Calma que eu tô Lá vem ali, os tiras! O homem, o homem disse que os tiras estão vindo por aí, cuidado. Eita, o que, que, que é essa que eu tô esposa? Minha mãe aqui é. Comigo. Ah, oi, oi eu moça, tava no tudo banco, bem? Ah, tu, Senta então. aí, mãe. Senta aí, senta senta aí moça. Tá aí, caralho! caralho Olha o dica É que ela gosta de roubar banco comigo. Ela tem um petite de querer assistir <risos> o Romano. Ela é estranha. Ó, oh, inclusive... Tá o famoso Roselito tá aqui. Tá, né? tudo bem agora. É por isso que ela é polícia, não vejo ainda. Não, imagina. Só tá o Springles lá fora. Tô segurando mal. aqui. Caralho, o Springles tava tá usando chacina ali. Os fringos são os é um soldados da a broca guerra, quebrou, né? A broca quebrou, porra! minha broca quebrou! Caraca, o cara é o, cara, o brocador aí, Calma, quebra as brocas tudo. aqui, mano. É, que precisa de óleo aqui. Pera aí... Caralho! Os policiais em cima do teto, velho! Caralho, fica Caralho, na broca. aranha não, policial, né? Caralho, fica na broca. <risos> <porque a> broca. <risos> né? Cara, eita, pera aí. O que você tá fazendo, maluco? Vem cá, filho da puta. Rosé! Nossa, Rosé! Um ah, não, você é um monstro, né, velho? Tá você merda, é um monstro. Véio. Olha, nossa, vem cá, eu vou olhar. Pra... Olha, olha na minha cara, olha na minha cara, seu monstro. Olha aqui, filho da é, as cara, filha da puta. Qual das três caras, filha da puta? <risos> <risos> Pera aí. Vai, vai. Ó, gente, o cara tá fugindo aqui, o cara tá fugindo aqui! Pra broca. Bota aqui, filha da puta. Véio. O Max tá abrindo todas as portas, eu não tô Eu não sei é por porquê. Não, mas é bom, é bom ter lugar pra abrir. Ai ai! Porra, mas essa broca aí tá. Ah, não é minha. Caralho, cê é tá morreira, entrando, aqui, eu tô entrando Calma aí, gente eu, Não, é que eu botei uma tá aqui, Os caras por tudo quebraram o telhado aqui, mano, me ajuda Caralho, tá foda Que é isso, cara, o cara tem cima de rapel aqui, velho Calma <risos> é aí, que eu vou levar minha irmã aqui também, calma aí Essa aqui é sua irmã? Aqui. Essa aqui é sua irmã? Cadê minha mãe? O cara me te abandonou, me seu otário Nem alto te quer aqui, a tua irmã aqui, ó, filha da puta Filha da puta Você matou de, de repente irmã. Nossa, Desculpa, não, não, foi meu objetivo. Caralho, entrou um cara verde aqui, mano, agachado na porta. deixa eu melhorar essa broca aqui, que essa broca do Springles aqui é uma bosta, mano. É, sabe? É tá né, Mas não, não, não, não vale a pena, não tem nada aí nessa coisa. Ó, tô arrumando a broca do Springles, hein? Deixa eu arrumar arruma. a broca que é a minha Vai, melhor, arruma. Porra. Arruma. Aê. Caralho! Vai começar, hein? Lá vem, lá vem. Lá vamos nós, tá nós. nós. Ah, vamos, né? Eita, caralho, ai, os caras não morrem, velho! O que aconteceu aqui? Me ajuda! Tá Eu tô O mor... <risos> que, que tá acontecendo na minha. Meu Deus, tem uma. Socorro! Tem uma. Meu Deus, tem uma pelvis aqui na minha cara! <risos> filho da puta! O, que... o me levanta, pelo amor de Deus! O cara tá me prendendo, velho! O cara tá me prendendo! Me ajuda aqui! Eu vou aparecer 10 segundos! 9, 8, 7! Me ajuda, pelo amor de Deus! 5 segundos! Meu Deus, eu não tô vendo porra nenhuma, tá tudo branco, tô no me... céu! Vocês me abandonaram Me ajuda, Springles! Vocês me abandonaram, é me isso mesmo, vocês me abandonaram. Eu fui preso, vocês me ab... Nossa, vocês são uns escrotos hein. Eu lá, ué. Vocês se fudendo aqui. eu não volto mais não. Eita, eu eu vou, vou, vou não? ficar olhando Olha agora. Aí, você não volta? Não, não, não volto, tá vocês me levantaram. Ali, ali, ali. Ai, ai, ai. Que que o Springles tá fazendo, velho? Tem Caralho, Friendly Fire? É possível! Socorro! Caralho, o que tá acontecendo, gente? Tô tentando, sei. Ah. Calma. É que eu tô dando bala em todo mundo nessa porra! Deu Deitado! Tem dois escudos, tem dois escudos! Tô puxando! Caralho, Desculpa, Deus! Morri! Morri! Desculpa. Puta que pariu, Morri. velho! Vai, Springles! Não, calma lá, velho. Foi um erro técnico. O Alan tá curtindo o batidão ali. Caralho, mano, minha vida. O que, que o Spigus tá fazendo, velho? Ele é sei tipo um macaco tá... idêntico. <risos> ai, meu Deus, ai, Malone. E aí, Alas? Você tá preso aqui comigo aí, beleza? Tá tranquilo? eu tô morto, mano. Eu não tô preso não. Ah, eu tô no da puta. Tá é louco. <risos> Pô, Deus a gente sou. jogou bem essa, hein? E a polícia foi melhor. Palminhas aí, jogamos muito. Não, não, calma. Foi um erro técnico da cama, da câmera no tempo. Da terra, cama. Né? Daí, ok, melhor, aí. Ok, agora, agora vai. ó, oh, Peraí, não. da próxima vez, vê se olha se tem testado. câmera. Pelo amor de Deus, né? Eu vou botar um silenciador aqui nessa arma. Caralho, é muito bom jogar isso. Ok, não tem como colocar porque eu sou pobre. Desculpa. Eu tá, já agora já a gente vai stealth, hein? Vou pegar uma arma com, com um silenciador aqui. Eu não consigo colocar AK, velho. Ah, coloquei. Mano, como que eu vou coloco uma silenciador uma na arma? Silen eu vou pegar minha pistola com silenciador também porque tá foda, sim. Tá, mas como que eu coloco silenciador na arma? Eu tô com 45 tá? de RPX ah, no dá tem que ser no... Então já era. Bom, vamos lá, né? É vamos o que lá, dá. lá, vai. Vai. É o seguinte, mesma coisa. vamos entrar por cima, é. na moral... Dessa vez, sem ver ser visto pela câmera, e aí é um é, sucesso. Aí é câmera, sucesso, hein? Se alguém quiser ficar na câmera pra falar onde tem câmera... O Springles, fica o Springles. <risos> o, Springles, é, o, Springles é o Springles é o Homem de Ferro? É, é Springles, é verdade. É o... Em vez de ficar na frente do banco... até no rabo, aí fica tem, na... na câmera, né? Vambora. Verdade. Caralho, o jogo é muito bom, velho. Caralho. Obviamente é a câmera, já que a gente a máscara, já que a gente sai correndo já. É, ah, eu já tô com Não, uma, já tô mascarado meu Deus. aqui. Meu Cuidado, pode mudar. Botei aqui minha, minhas três caras. Eu tô de boa, oh, tô sem máscara ainda. Tá tudo nos tô esquemas, máscara, pessoal. eu já tô, já tô pegando a broca aqui, ó. Já ah, eu tenho pegar. que botar a máscara. De pega, a aí, já vai, a pega a broca aí, vai, pega a broca, na vai. Câmera pega na minha broca, isso, gostoso, feliz, vai. Feliz, que broca grossa. Tem amigo. uma câmera obrigado, aí, tem uma câmera aí, tem uma câmera aí, Sérgio, cuidado. Destruída, destruída. Caralho, quase fui ver aqui, Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Vai, sobe o... Oh, Ó, tem uma câmera tô aqui também, os guarda, cuidado. Estão vendo? Os guarda, Foi essa que, tá vendo. que viu a gente. Tô vendo, tô vendo. Oh, tem Ó, um tem um guarda aqui que que tem fora, tem um guarda aqui fora. Calma Puta lá, que calma que lá, eu, vou pera. matar, vou matar, foda-se. Calma que ele tá vindo, ele tá vindo. Caralho! Nossa, boa. É um Deus, é um, um Deus. Eu É um tiro. Caralho, tem que responder o pager dele, calma aí. Vai lá, Alan. Ah, que dá uma. Responde, responde, responde a câmera, vai. Vai, Alan. Tô respondendo. Tem uma câmera aqui do lado. Calma, calma. Olha os guardas aí dentro, tô... ali a câmera, ali a câmera. Mano, Peraí, eu tô botando ele no câmera. corpo, ó, vai! Caraca! Aí, gota... Caraca! <risos> tem um corpo em você! Gente, aí. gente, tem algo errado comigo! Eu tô sentindo meio estranho! Meu, ó, Deus. Meu Deus! Ó, oh, tem um guarda subindo, tem um guarda. Guarda, guarda subindo! Tem um guarda subindo! Tem dois guardas subindo! Não mata, não mata, não mata, não mata! volta! Leva o corpo do cara! Pega oh, o, o gerente corpo, ali, Ó o gerente ali, o gerente tá no telhado! Se você pegar ele dá pra... Tá, e o guarda Esse também, tem um gerente é e o guarda. Ah, Esse cara é o, tem o gerente? Dois, tem uma câmera aqui na esquerda, tem uma câmera aqui na esquerda. Não tem uma não. Uma não, tem, não. É a, é Foi minha. essa que viu a gente. Eu, eu, eu. Tem uma câmera aqui sim, ela. Gente, é, é eu, eu vou vomitar. <risos> Pronto, vou meter um corpo. Calma, calma, calma. Tem um gerente e <risos> o guarda, tem um gerente o guarda. Um gerente o guarda ali. É, eu tô vendo, eu tô vendo os dois. Pega o corpo ali, Marques, pega o corpo. Calma, eu vou render o gerente, calma aí, que o gerente tem a chave. Calma aí, ih, o guarda tá vindo. O guarda tá vindo, clã, calma. Sai daí, porra! Sai daí, Marques! Sai daí, clã! Tô tentando! Ah, Mata ele! Nossa! Caralho! Homem, você tá bem? Você tá bem, velho? Você tá... tá doente? Eu responder, vou responder, mas... eu, tô respondendo, eu tô respondendo, eu tô respondendo. Olha, não, tá tudo tá tranquilo aqui, apenas houve, houve, um, houve um. Houve um rápido caso de ebola, tá tudo certo, ok? Abraços! Pronto. Foi apenas mais um caso de morte de ebola. Tá, per... só tem um cara perto do. do. do. do. Do, do... A gente precisa. Pera, Aonde o o tá? Espera Aonde o Selbit, Alan. Tá? Calma, a gente tá no banco ele roubando. tá dentro do banco. Eu não consigo ver ele. Daqui a pouco ele sai, eu acho. O tá, problema. Cuidado, não, sair. Só, cuidado aí. Calma o aí, calma aí. É que tem, tá, tem os caixas que ficam na frente do banco lá, eles podem ativar o alarme silencioso. Ó, gerente, o, o gerente, um o gerente tá vindo. Sai daí sai vocês dois. Saia sobe aí. aqui, sobe aqui. Sobe, sobe aqui, Zébit. Ai, meu caralho. Sobe Ai, meu caralho. Vai, Exódia. Exódia, olha pra mim. Confia em você. Você nem olhou pra mim, filho foi embora. Vocês acham que eu devo tentar entrar e botar minha broca, mano? Que minha broca é silencioso. Vai, vai, mete a broca. Tem um do lá, tem um guarda lá do cofre. Ai, cara, o gerente já vindo! Sai, sai! <risos> Aí, a gente, a gente, a gente porra, vem, vem, não, não, vem! Mata ele, vai! Calma. Calma, calma, ele, calma. Não, calma. ele não avisa ninguém. Não, mano, não guarda velho. Vai, faz a putaria já, manda todo mundo pro chão, vai. Pro chão! Mano, vocês que ter lá em cima velho Eu não sabia que o gerente tava. Tenta amigo. matar o segurança. Ah, fodeu. Ah, agora já era. Você agora vai, que... agora vai, agora vai. Mete a broca, mete a broca. Mete a broca, Alan. Calma, pô, eu tô chegando, eu tô lento <risos> por causa da broca. Ai caralho. Ó, broca, que munição a munição aqui. Desce. Filha da puta, foge não, foge não. Ó a sua mãe aqui, Alan. Cadê minha mãe? Tá aqui, minha ó. Mãe? Vou amarrar ela. Não, não, amarra minha mãe, só eu posso amarrar minha mãe, caralho. <risos> vem aqui, mãe, vem aqui. Pronto, pô. ela tá comigo, ela, ela te abandonou, aqui, agora, tá agora com ela, com ela é caralho. minha. Ela é minha, mãe, ela é minha. agora ó, oh, vou vir pra vem cá vem ó, aqui, ó. Aqui ó, sua mãe vindo comigo. Sou... Eita, ela tá É importante que a gente prenda o. o, o, o... Ela, ela tá, tá indo embora. com você como? Porque, Depois refém, dá pra negociar. Será é, é que tá com o cara? Gente? Olha que cara bonito. Olá, Parece vem Parece até eu. A gente tá com 5 reféns, mano. Matei o policial Oswaldo, agora matei o Jeremias. 20 segundos, Clanto, 200 segundos pra Broca ficar nos esquemas. Oi, o que que foi? Você é doente ou. Ah, você aprendeu o vídeo dela. Só um pouquinho. Não, eu tô suave, véi. Aí isso é spring, caralho, eu fui matar os Spring. <risos> Porra. Desculpa, é que eu não. Cadê o cadê seu rosto é muito bonito. Ó, ah. oh, o Jeremias tá aqui atrás, você quer abusar sexualmente dele? Eu aceito. Eu tenho menino. uma broca grande, se alguém quiser. Ó, vem cá, aqui ó, o cara tá deitadinho, não, cara, amarradinho. Eu tenho, eu tenho duas armas. Tesãozinho aqui ó, tesãozinho. Como que é o do, do milino, cara? E, ah, nós, nós de, pronto. Pronto. Pronto. Você tá defecando a, a cara dele, mano, você tem problema? Minha broca quebrou, calma. Arruma a broca, vai, eu vou defender a. Vamos, vamos separar, não adianta ficar muito de junto, mano. Né? Vamos separar um pouco pra. Ó, eu vou ficar aqui no, no, no escritório da, da Jeremilda, né, que eu conheço, que é minha namorada. Cada, cada um tem que olhar um lado. Você sabe do PC da Jeremilda, porra? Não vai ver minhas mensagens no Face não. Filha da puta. <risos> Mensagem do Face. Os cara o cara, o cara sorrateiro, olha. Eu não no estacionamento, mate. a ambulância tem vida, não sei se vocês viram. tem é? eu vi já. Opa, chegou a SWAT, da... chegou a SWAT, veio um carrão. A ambulância tá viva, ela fala, ela, ela inter... Não, desculpa. É o, é o bomba tem, <risos> tem vida. Tem vida, porra. E tem vida aqui também, do lado da minha broca grande. Se alguém quiser, só ver uma broca grande de pé aqui dura, é a minha. Ah, tranquilo. É, não, é impossível não reconhecer essa broca grande e dura. Engraçado é que tá ela é silenciosa. Ela é silenciosa, não faz barulho, minha broca. Como que Ai, tô assim? mentindo na culatra. Na culatra? <risos> olha o taser. Olha, olha o, taser. o taser. Cadê o Peck? Cadê o Mike? Nossa aqui, Desculpa, Nossa, gente. Nossa, que eu não, não, não, Desculpa, eu não Mas queria viver, a gente viver tá a gente. com oito reféns nessa porra, velho. Otário. Nossa, minha broca tá firme e forte aqui. Dois minutos, clã. Aguenta aí, dois minutos. Dois minutos? Dois minutos pro fim do mundo, gente. Agora vem, agora vem a bosta. É agora. Ô, é oh, cara de mulher verde, seu otário. Desce aí antes que eu enfie minha, minha rola no seu rabo. Desce, cuzão. Minha broca quebrou. É agora. Quebrou? Ai, mano, sua broca, broca é. Broca é? é merda. Sua broca sempre decepciona quando precisa, hein, Alan. Tá triste Desculpa, o negócio. não dei a pílula dela antes da gente entrar. Calma. Caralho, esse cara é imortal, tá. velho que é isso? Meu Deus, o cara vai explodir, mano! É. O que que aconteceu com esse cara? É o Splinter Cell, é o Sam Fisher, ele fica assim, ele fica louco. Aquele aqui, ó. Ai, ai, me ajuda. Cuidado. Gente, onde é que... Onde é que é a, a ambulância? Tá, tá foda. Eita, o cara aqui escondido! Sorrateiro! Seu filho aí, da puta. Toma, p... ele tá na caralho. cara. Não, eu não vou morrer! Ah, eu vou morrer! Ah, eu vou morrer. Ah, oh, tem vida aqui, tem vida aqui! Gente, eu tô caído atrás, por favor, tem corre! Corre, cara, gente, eu não quero... Vai, vai, vai, vai, corre, vem, pelo vem, amor de Deus! Vem, vem, vem. Olha onde o Selvit tá, o Selvit é o elo fraco do nosso. Caralho, você. Cala, tá cala sua boca, você cala sua boca e tá procurando ambulância. Puta dá que pariu. tinha vida aqui atrás. Me levanta, pelo amor de Deus! Vai, eu cubro você, vai, vai, vai. Não, os caras tão tá entrando, porra! Calma! Calma. Calma. Tá... Foi, pode ir. Eu tive que desviar. tomei no cu! Tive que ir lá buscar o fraquinho. Vai tomar seu seu. Eita, o cara de, de escudo, eu vou pro outro lado, abraço. De tô pegando armador, tô pegando armador na munição. Beleza, tá tudo no esquema. Caralho, eu eu te... eu ah! vou falecer Vou O Springton já tá chegando, velho. Atrás de você ah, o Espírito. Meu Deus, o que, que é isso? Caralho! O que aconteceu caí. aqui? Caí! Faleci. <risos> o que aconteceu comigo? Como é que eu caí? O cara tomei se com uma voadora. Caralho, eu tô com uma voadora. Caralho, eu tô voadora. Puta que pariu, o você podia avisar que tinha um cara de escudo do seu lado? Caralho, Fudeu, gente. Okay. Ele, ele, de ai, baixo. puta. Seu otário, um mano. Eu vou, vai, -se. vai, -se. -se, eu vou embora, foda-se. Foda-se, eu vou embora. Foda-se. Vou pro ambulância do braço. Vai, isso, cura. Vai, vai, vai. Sou, estou limpando os ferimentos, estou aplicando aqui. Vai, mano. É, mano, tô sendo espancado, velho. É, né, a galera, sabe, desconhece o carro. Puta que pariu. Seus filhos da puta! Vocês mataram meus amigos! Eu vou embora, tchau! Nossa, caralho, caralho, caralho, caralho! <risos> não! Sobem na casa, sobe na casa, sobe na casa, sobe na casa! Puta Isso, que, que pariu, gente! Costa. Caralho! Vou entrar nesse carro. Acho que é bom uma bomba pelas câmeras. Calma, gente. Vou observar aqui e fazer um Isso. Tem, tem algo errado não. Gente. Eles estão andando, cuidado. Olha o Jupyskare. <risos> Relaxa, aqui eu tô seguro. daqui a pouco oh, mano, minha da... broca quebrou, velho. Falei pra você passar óleo nela antes de sair. Ah, velho. mano, sei que não... Daqui a pouco você vai poder negociar com, com negociar... A... Sei, sei que, que não limpa direito a, a sua broca aí. Toda, toda suja. quando você fez? tem Não tem mais nenhum? Calma, gente. Duro morreu. Peguei por trás aqui! Caralho, os caras estavam olhando a broca Deus. do Alan, quando não viram, cheguei por trás na surpresa, hein. carrega é, carrega recarrega, recarrega. recarrega, recarrega. vocês ah, vão, tá tá tá vão voltar, sério? Caralho, vocês vão voltar? Que isso? Meu Deus, apareceram os satarugas já socorro! Cadê? Quem que um tinha dele? Calma, ninguém voltou ainda, mas daqui a pouco volta. A oh. gente tem três reféns. Atira! Pega o refém, velho! Direita, direita, Selbst! O FBI é aqui, é velho! Corre, corre. corre. Sobe na casa, velho. Pega o refém. Aí, Selbst, vai. Vai, irmão! Vai, caralho! Uau! Quem que volta? Quem que volta? Eu! Aí, Porra. caralho, os Pringles, me beijam! Porra, vambora, velho! Mano, ativa a broca aí, porra! Tô ligando a broca, vai, tô ligando a broca, essa broca dura, toda suja, gostosa! Protege ele, Springles, protege! Na frente do céu, Springles, na frente! Calma, calma, calma, calma calma, calma, calma, calma, calma, pudesse, em do céu, calma, do céu! Liguei a broca dos irmãos! Voltei, voltei, voltei, porra! É nóis Ai, caralho! Puta que pariu! Eu sou muito foda! Sabe? Que que é isso, mano? O cara tá lendo os <risos> <nos> livros aqui, <risos> velho. Mentira, eu tô quase! Peraí! Pera aí, peraí, peraí, gente! Ai. Cadê o outro? Cadê o outro? Pega o tá pega Tá aqui, cara tá aqui, tá aqui, aqui, tô trocando, tô eu trocando. preciso de munição, eu preciso de munição, eu preciso de munição. Ai, ah, não tem mais nada na impressora. Alguém imprime mais munição, por favor. Eu tenho, pera aí, botar tá aqui, ó. 10 segundos, clã! 18 minutos. Aí, caralho, velho, cara. Eu não ai, acredito porra. que isso vai dar certo, velho. Eu não acredito que isso vai acabar dando certo. sério, eu não acredito. Vai, porra. Mano, já prepara pra entrar no. Mano, vocês estão vendo que é esse que cara é, aqui cara. ele tá ligado na cultura, ele tá lendo um livro aqui bem maneiro. Olha o cara aqui, porra! Aonde? Ah! Agora. É agora. Cara. Vai, vai, vai, vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Entra, entra no cofre, caralho! Tem outra! Eita, porra, Puta que, porra, que pariu! Calma aí, calma aí! Ai! Tomei na cara! Minutos, Nossa! Só dois minutos, eu acho! Eu tô, eu, tô cego, eu tô cego! Também tô! Ai caralho! Puta que pariu! Tem um exército do Himalaia aqui! Caralho, Pera aí, velho! Caralho, mano! Very hard! Alguém chama minha tia Creusa, na moral! Calma aí que eu tô melhorando minha broca aqui, aguenta aí! Como? Ela já é perfeita? mas ela vai melhorar ainda mais ó, tá... <risos> eu acho que <fiquei> espancamos espancando cara <risos> Como que eu um uso minha maleta o o, o... e Não, mas um eu tenho uma tirar com ela. Não. Como é que você vai tirar com mais uma mais... maleta? Ah, como? ah, é verdade, ela tinha uma maleta que atirava, mas a dele era especial, né? Tipo a broca. Calma aí que eu sou Caralho, o cara saiu tá voando, velho. Mano, eu vou pra ambulância! Eu também! Me Puta! Chega essa taroganija de novo! Fica aqui, fica aqui, que tá de boa! Volta ela. Eu preciso de vida, mano! Eu quero ir na ambulância! Mano, mano, mano essa taroganija descendo ali também! Puta que pariu! Um minuto, vou, dez, um minuto e dez! Na moral, injustiça chamar a taroganija pra matar a gente, velho! Vai, vai, vai, vai! Me cobre! Cai, cai, cai! Tô aplicando cirurgia! Puta que pariu! Ai, caralho! Consegui! Ah, tem o cara do teu lado, teu lado! Matei o Matei o Leonardo! Não morreu não! Segura aqui, Alan, segura aqui, segura aqui! Pai, eu quero a ambulância, porra. Aqui é do seu lado! Ah, eu usei, caramba! <risos> é <lá>. pra ambulância. <risos> Olha a vida do Alan, mano. Tem lá, tem lá do outro lado, aquilo lá não é, não é vida, não. Isso aqui, ó. Calma aí. Isso aqui é munição, 40 caralho. Segundos, clã. Aguenta aí. Alguém tem eu tô, munição? Eu tô, eu tô de boa. De tem aqui, ó, aqui, aqui, onde eu, ali tô, ali, ó, ali, eu tô ali, aqui onde eu tô, aqui ó. Ah, eu tô pisando na munição, tô pisando na munição aqui, porra. Taser. Valeu, valeu, valeu, valeu. Chegou um cara de escudo aqui, Caralho, o pack, mano! O PEC, o PEC, o PEC! Corre! Puta que pariu! Caralho, escudo fodeu! Vai, sai, sai, sai! 30 segundos, clã! 30 eu vou dar volta! Eu vou... eu f... O que a gente faz com eu vou, eu vou dar volta lá, nele, só. eu vou dar volta Nossa a nele! Senhora. Nossa senhora! Ah! Ah! Matei por trás! Caralho! é cara, só atirando no, no, no cuzinho deles! 15 segundos! 15 segundos! No bumbumzinho, tá vai! Porta. Não tem bão! 10 segundos, porra! Vamos! Caralho! Nossa, isso aqui tá louco demais, velho! Não tem pão, não tem mais mandioca! 3 segundos, aí. vem pro cofre! Vem pro cofre, cara VAI vem caralho! Vai caralho, pega o dinheiro, porra! Quem quer dinheiro nessa caralha? Pega, pega o dinheiro, pega o dinheiro, pega Peguei, vai, peguei, vai, peguei, vai, peguei, peguei! Aí ó, chegou o salário do YouTube, pessoal, vambora! Pega a última hora ali, alguém! Não dá, tá tudo cheio! Puta Meu que pariu, tô velho! Tô chegou o um esquadrão da, da, da verdade! Cai, cai, não, não, não! Vai caralho! Caralho, tem muita gente aí! Cai, me levanta! Pera aí, velho... Alan... Eu vou levantar o Max. Um, levanta o Springles! Tô levantando, tô levantando! Calma aí, Springles, quase! Quase, quase, quase, quase, quase! Vai, vai, vai! Caralho, tem muita gente! Vai lá, van! Tô sem bala, mano! Vai, vai, vai, vai, vai! Vai, vai, vai, vai! Operação! Não tem mais operação, só corre! Onde? por onde você morreu, pera? Tô, tô te me levantando, me tô te levantando, me calma, me calma, calma, calma Vai, as vai vai as vai <risos> você girando fica sua mira Vem, vem, vem, vem Tem um sniper, badai, badai, badai, tem, um sniper. Badai, badai. tem um sniper! Matei solta, solta, solta, solta, solta as coisas que eu jogo, eu jogo elas Caralho, mano, véio, eu uso um bin Atire em mim, atire em mim que eu, eu boto lá na caralha Vai, porra vai, O espeteceu, caralho, vai me dar voadeira O cara é o ninja, puta, chegou o cara, puta que pariu! Caí de novo, não! Solta não, o alan, seu caralho! Pode. Solta o Alan, porra! Calma, Clã, vamos! Tô te levantando, tô te levantando! Ai, é só levantar e fugir, caralho! Vamos, Clã! Tem ah, mala a mala tá cara. embaixo do carro! Valeu, valeu! Cadê a mala? Embaixo do carro! Tô pegando, pegando, peguei! Levei! Solta, Tem solta, mais? solta! Acabou! Tem uma lá dentro, quer pegar? não. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou Sim. lá. Sim. Eu vou vai, lá, vai, porra vai. nenhuma, na moral! Volta, volta, volta, volta, volta! Volta, sim, volta, vai, vambora. Vambora. volta! Corre. Não vale a pena! Não vale a pena! Vem, vem, vem! Vocês tem que parar de se as coisas materiais, a gente! A gente vem. tá. Tem que lembrar do espírito, da alma! Nossa, tá do o já chegando! Uau! Caralho! Nossa senhora, meu coração, gente! Para, tô tendo ataque! Caralho, é, difícil, mano! A gente não conseguir, hein? Nossa, meu, essa foi linda, pessoal, eu trabalhei aqui, então, peraí. Você viu o que é o agora? Eu tô Oi, a gente vai ganhar gente. 500 mil dólares. É, aqui, não, peraí, peraí, aí. não, calma. A gente vai ganhar 158 000. mil. Puta que pariu. Justo. Isso, okay. isso, faltou uma mala ainda, hein? Se a gente tivesse é. pegado a última... Show. Olha só, hein, nossa. Essa foi sensacional. Vou sensacional. para de level mais umas 12 vezes, calma aí. É bom, enquanto o upo eu, de level hein. aqui, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei, se você quiser mais assim. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, um beijo, um queijo e até lá. Oh!